Olá pessoal do F1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de Fórmula 1 2013 E o que, que eu vou fazer aqui? Como vocês estão vendo eu estou na tomada de tempo E hoje eu vou ensinar para vocês como eu aprendi a andar sem o ABS no Fórmula 1 2013 E nos outros também né Eu, eu não fiz necessariamente nesses passos, mas eu recomendo que você faça isso que eu vou falar agora beleza, Ó, você vai não tomar de tempo, né? Claro e o que, que eu recomendo para você? pega uns carros mais ruins aqui a Caterham ou a Marussia é recomendado você fazer isso, porque é, você vai acostumar com esses carros ruins de, de freio, de, é, de tração até né? então esses carros são bem ruins eu vou pegar aqui, como já está no fundo da foto ali a Marussia e eu não tenho muito um circuito para te recomendar mas no circuito que eu, é, que eu andei, que eu aprendi, foi em Abu Dhabi. Acho que não tem muito uma pista que você possa aprender. Se você estiver nos Fórmula 1 mais atuais, eu recomendo a pista de, da Áustria, Red Bull Ring. Mas eu, como eu aprendi em Abu Dhabi, então eu vou em Abu Dhabi. O primeiro passo é bem importante, que é o setup. Você, na hora que você vai correr, com certeza você vai fazer algum setup, eu já tenho um setup feito, só que esse setup que não tá bom, né? eu tenho que refazer ele. mas eu vou colocar de qualquer jeito, o que que eu gosto de fazer aqui, que eu, eu me adaptei, pelo menos no Fórmula 2013 eu gostei desse jeito, não sei se nos atuais vai ser melhor desse jeito, mas eu gosto que o freio seja mais traseiro, eu gosto que o freio que... Trave mais o freio de trás do que da frente Porque se é frear o de trás Você não tem controle algum Sobre o carro, você tenta virar E ele não vira Entendeu? Então o que eu gosto de fazer Eu coloco o freio mais traseiro Naquele T ali do, do Freio, do equilíbrio Coloco, sei lá, 52, 53 Dependendo da pista, se for Mônaco, por exemplo 54% Mas como a Abu Dhabi, assim às vezes tem umas pistas que você faria muito rápido, então eu acho que seria o ideal 52, 53, mas isso também não veio o caso outra coisa importante também é a pressão do freio eu nunca recomendo para vocês usarem o alto porque como já está dizendo ali, você tem mais probabilidade de travar as rodas então, o médio ou o baixo, o baixo eu uso quando está chovendo, vai, vai ser melhor para você quando estiver chovendo entendeu? Ele tem um pouco menos de poder de frenagem, mas ele não trava o pneu, ele tem muito menos probabilidade de travar o pneu. Por que que eu gosto, eu acabei esquecendo de falar, por que que eu gosto do freio traseiro? O freio traseiro, mesmo tipo, você perdendo o controle da traseira, você consegue recuperar ainda, né? Corrigindo assim a direção. Já o freio traseiro, se você é passar, se você travar... Você passa reto na curva, você não tem como corrigir pelo menos quando você, freio, quando você vai com o freio traseiro você trava totalmente ele você tem um controle ainda né? que tem um controle hum, bem maior eu diria que você consegue corrigir pelo menos né? então e às vezes trava o freio da, de trás só que você nem percebe faz o barulho de travar só que ele não perde a o equilíbrio do carro, entendeu? mas beleza. Essa parte do setup aqui dos freios é importante também. Beleza, e também dentro do jogo, quando você vai naquela setinha aqui do, do volante, mas ó, essa setinha aqui do, do volante no jogo, essas aqui também você pode usar quando tá travando o freio da frente. Demais, você pode colocar do neutro, você coloca para o freio traseiro que ele faria ele trava menos o freio dianteiro. E um pouco mais o traseiro, né? Porque o freio está mais traseiro, então, ele, lógico que ele vai frear o freio mais traseiro. Mas como eu já tinha falado, eu acho mais vantajoso você usar o freio traseiro, né? Voltando para o jogo, agora a gente vai para a pista. Eu, eu não sei muito bem, mas se o setup ele influencia alguma coisa né? no, no negócio aqui do, do, do, do freio, eu acredito que sim, não sei, mas. Eu não ligo muito Eu mexo aqui depois Eu acho que quanto maior também você colocar Ele vai ter menos poder de freio também Tem que prestar atenção nisso Você não pode colocar muito assim Porque senão ele também não vai frear Primeiro de tudo e o mais óbvio É ligar o... Desligar na verdade o ABS No meu caso já está desligado E a tração não influencia em nada já que você joga no completo, no médio ou no não Beleza? Eu jogo no médio, então beleza. Eu posso até trazer um vídeo também de ensinando vocês a como jogar na tração é, média. Na desligada eu não sei também. É muito difícil. Principalmente quando seu pneu tá muito desgastado, que esse jogo aqui muito, é, tem muito desgaste de pneu. Um desgaste excessivo de pneu. Mas beleza. Se for em outro jogo, eu acho que talvez eu consiga mostrar o traçado desligado aqui também. A tração, na né, verdade? Desligou a BC? Ok Ok lembra que eu tinha falado das setinhas aqui do volante então aqui do lado dá para você ver que tem um freio Freio. daí se o seu carro tá freando muito freio dianteiro o que que você faz já tá no neutro aqui né daí você aperta a setinha de baixo e coloca para traseira que ele vai dar uma equilibrada entendeu vai ser um pouco melhor daí ele vai travar bem menos ou nem vai travar o freio dianteiro beleza mas é isso você vai vendo de, no, na corrida ou no treino Que você vai fazendo A melhor dica que eu vou falar pra vocês é Entender o freio do carro Pra você ver quando o freio Tá travando Então você tem que entender quando ele vai Travar a roda, quando você precisa tirar o pé Quando você, né, fazer aquele movimento Que às vezes talvez você conheça, né Que é aquele movimento de Tirando o pé Como é que é a palavra? Tirando o pé de agrativamente não, não é essa a palavra Mas eu acho que vocês têm tem, tem entendido Tirando de pouquinho em pouquinho Assim mais ou menos Você tá freando E quando você vai chegando perto da curva Você já vai tirando um pouco do pé Então aqui você vai chegando na curva Freou, vai tirando o pé Enquanto você vai chegando perto da curva, entendeu? E vamos, vamos entender aqui um pouco Do freio desse carro aqui Vou dar uma acelerada aqui, né? Não precisa acelerar muito. Até a quinta marcha aqui. Ó, ele tá travando o traseiro, pelo que eu vi aqui. Primeiro, depois o dianteiro. Depois todos, né? No caso. Ele freou o traseiro primeiro e depois freou todos daí, né? No caso. Que foi o dianteiro depois. Então é isso que eu falei para vocês. Veja que mesmo travando o traseiro, o carro ficou reto ainda. E como eu falei pra vocês, o freio, é, às vezes ele pode perder um pouco da, da traseira, né? Você pode perder o controle, mas você pode corrigir. É, ou às vezes ele nem faz nada, você nem sente nada. Ele faz travar o de travar pneu, mas tipo, parece que nem travou. Então, pra é, é, você ver como eu prefiro freio traseiro, é bem melhor freio traseiro. Então, você tem que principalmente testar esse, o freio que você fez nesse setup. Ele você vai pegando a manha. Tente ao máximo não travar nenhum pneu, o traseiro, o dianteiro. Claro que às vezes vai ser impossível, com, com os desgastes do pneu, às vezes a temperatura do freio influencia. Mas, tente ao máximo não travar o pneu. E faça essa, essa manha, vamos dizer assim, de tirar o pé... Aos poucos Já que eu sou vida louca, Eu vou voltar na reta Desse jeito aqui ó. E cara Aproveitando que eu já estou aqui Ao contrário da pista eu, eu achei legal A pista ao contrário Sinceramente é, Eu achei bem legal A pista ao contrário Tem que tomar muito cuidado também Quando você vai frear Sem ABS Na curva Você tem que Você não pode frear Com tudo assim No no freio, porque você com certeza vai travar vai travar todos os pneus, não só o traseiro às vezes você vai fazer a curva aqui, eu vou mostrar pra vocês você vai fazer a curva ó, na curva, olha só o que vai acontecer você perde o controle e você não consegue virar e se você frear pouco tipo metade do pedal vai ter menos pressão que você vai exercer para frear e ele não vai travar o, o pneu então eu vou mostrar aqui de novo pra vocês Ó eu, eu percebi que ele travou o freio traseiro Só que daí Só que eu não perdi o controle completamente Então... Você vai... É, vai... Tirando a prática, né? Tem que prestar atenção quando o pneu tá sujo também Quando tá com essas... É, macarrãozinhas, eu acho o nome essa sujeira aqui da, da pista, né? Que isso também faz você travar mais o pneu. Então, às vezes você tá travando o pneu porque você tá com sujeira no pneu. Talvez seja isso também que você já... Toda hora travando o pneu. E tipo, uma sujeirinha assim que tiver no pneu você já... Já é uma tragédia. Uma tragédia. Caso você tenha dúvida que volante que eu tô usando aqui nesse exato momento. Vai passar um card aí em cima. Um vídeo que bastante gente também tem tem dúvida, né, de qual que é o meu volante então vai estar tá esclarecendo sua dúvida aí nesse vídeo que tá aparecendo aí no card, beleza? outra coisa que eu quase esqueci de falar aqui também você pode usar o, ABS, o travamento de pneu a seu favor quando você tá perdendo o controle por exemplo, quando você perdeu o controle assim, você pode usar o, o ABS para te ajudar a não dar, dar um 360, um 180 e bater no muro assim, entendeu? beleza <risos> exemplo, isso vai... Dá um desgaste, um bastante desgaste no seu pneu, mas vai te ajudar a não, a não abandonar a corrida batendo na parede assim e que, quebrando a roda. Né? Agora eu vou mostrar um vídeo que aconteceu ao vivo na Fórmula 1 e que mostra que o, o atravamento de freio vai te ajudar em alguns casos. E eu vou, eu vou usar o DRS como demonstração como se eu estivesse perdendo o controle. Ó. Porque se eu fosse sem ABS, eu com certeza bateria no muro. Quer ver? Ó. Aí, ó. Ele faz um, um barulho mais agudo ainda e ele. Isso é bate na parede. Você bate na parede, simplesmente isso. Claro que você não vai perder o controle do nada assim a 300 por hora, 200 por hora. Não tente fazer isso perto do muro, porque senão você vai se ferrar. Você vai passar reto assim, daí você não consegue virar nem fazer nada. Mas eu acho que é tudo isso. Vou repetir de novo aqui. Não foi esses conceitos que eu passei pra você que fez eu aprender. É isso aqui. Mas foi essas dicas que eu consegui obter na internet. É, pra te ajudar mais ainda, entendeu? Por exemplo, não foi com esse conceito de ir com um carro mais, é, mais ruim. Com o pior carro do grid e fez ela aprender foi na verdade só jogando entendeu foi vivendo que eu aprendi então tente praticar mais se vocês quiserem saber mais comente aí as suas dúvidas que eu talvez possa ajudar mas é isso galera deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho para vocês receberem os vídeos de fórmula 1 que estão vindo quase todos os dias mais ou menos todos os dias tem vídeo um ou dois vídeos 6 horas da noite, segunda, quarta e sexta, quase esqueci os horários Outra coisa importante também que, que eu tenho que avisar para vocês é que as fotos que eu deixo no final do vídeo Estão para download no Google Drive na descrição também, tem um link lá, você clica E você pode baixar qualquer imagem que vai ter todas, todas as imagens que vocês querem lá no Google Drive então é isso, espero vocês na próxima semana, segunda, e esse vídeo está sendo gravado aqui na quarta, quer dizer, na terça, e vai ser postado na sexta, né? Então, falou!